Varinhas mágicas, elas realmente existem, funcionam e são utilizadas dentro da magia e da bruxaria? Qual é a utilidade ritualística das varinhas mágicas? Como fazer e consagrar a sua varinha mágica? Hoje eu vou te contar tudo o que nunca te contaram a respeito das varinhas mágicas enquanto um instrumento de poder. Então assiste esse vídeo até o final. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e aqui no canal a gente fala sobre magia e espiritualidade direto com o bruxo de verdade então que o sol possa iluminar o nosso encontro Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber a respeito das varinhas mágicas e bastões de poder fazendo aí uma análise da sua utilização ao longo da história em diversos momentos por diversas ordens iniciáticas e grupos ritualísticos que trabalham magia A gente também vai observar um pouco da ligação que esse instrumento passou a ter com a cultura pop e perceber que algumas coisas dentro da cultura pop não são tão fictícias assim. A varinha mágica é de longe um dos instrumentos principais associados às bruxas e os bruxos ao longo da história. E muito provavelmente isso tem a relação com as histórias em quadrinhos, os contos e hoje em dia as histórias de livros e filmes na cultura pop. A popularidade desse instrumento mágico ainda aumentou depois de lançamentos como Harry Potter, onde o instrumento principal de poder do bruxo é a varinha mágica, responsável por direcionar os feitiços e encantamentos ao longo da série inteira. Dentro da série de livros, a gente também pode ver algumas coisas inusitadas com relação às varinhas, como, por exemplo, os materiais aos quais elas são fabricadas, a composição do núcleo, a madeira, se ela é ou não é flexível, dentre outras coisas mais bem minuciosas que não é muito distante da realidade da fabricação de uma varinha mágica, se a gente for pensar dentro dos moldes mais culturais que a gente encontra por aí em alguns livros antigos e grimórios. Agora, deixando de lado os contos infantis e as literaturas pop, vamos entrar direto para o que é a varinha mágica e os bastões de poder tão utilizados dentro das ritualísticas como um instrumento amplificador do poder da bruxa. Quando a gente está iniciando os nossos processos mágicos e começando a tatear pelos mundos da magia, a gente não pode esquecer que os instrumentos mágicos não têm necessariamente poder em si, diretamente nele, mas eles são um compêndio de signos formas e informações que nós decodificamos através da nossa cabeça, afinal de contas a magia acontece dentro da nossa psique, os instrumentos ritualísticos, eles são pontes de conexão entre a nossa vontade e a direção da nossa vontade e eles servem como muletas, entre várias aspas que facilitam a concretização dos nossos feitiços e dos nossos rituais, então o poder não tá necessariamente na varinha mas em como ela se conecta comigo, como eu me conecto com ela e como juntos ampliamos e trabalhamos a nossa ritualística. Mas antes da gente continuar já deu para perceber que aqui no canal a gente tem um conteúdo muito bom e para você não perder nada do que rola por aqui, se inscreve no canal clicando aqui embaixo, deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e vamos seguir com o vídeo. Mas a grande questão aqui é de onde veio a ideia de se utilizar utilizar uma varinha mágica nos trabalhos ritualísticos. Qual o conceito por detrás do instrumento? No Oriente e no Oriente Médio, o cajado de pastoreio ele era um símbolo que representava a deusa ele foi dado ao homem como símbolo do pastoreio dentro de uma sociedade matrilinear. Sendo assim, o cajado ou o mangual carregado pelos faraós representa diretamente o poder e o domínio do pastoreio, o controle não só dos animais, mas como de uma população, o reinado, sobretudo. E numa representação mais mística, o cajado ele representa a energia que sobe da terra, passa em direção à nossa coluna vertebral e sobe aos céus. Ele é a ligação dos dois polos energéticos. Ele representa a polaridade, representa a ordem e o caos também. Em alguns grupos de práticas mais devocionais, o atame, que também é um instrumento comum dentro da bruxaria, é substituído pelo cajado ou pela varinha no momento de invocação dos deuses ou dos quadrantes, como uma forma de respeito, por não ser uma arma de corte. Sendo o bastão um símbolo de amor, de gentileza e de domínio sutil das forças. Diferente do atame, que representa o tirar e o ceifar da vida muitas vezes, por ser uma arma também. O bastão, a varinha mágica, ele representa a conexão do bruxo com o sagrado. Ele mostra o poder da criação e da destruição, por estar ligados exatamente com a vida e com a morte. Ele é a benção sutil de contato com os deuses, também uma representação de domínio sobre é, as localidades, né? Já que o bastão ele representava no passado essa coisa do pastoreio, do domínio dos animais, do controle daquilo que era, né? Do pastor, que era do dono dono daquele, daqueles animais, ele também representa dentro da magia não só uma ponte de ligação entre as forças, mas o domínio delas. O escritor Ward Rutherford diz que dentro da cultura celta também era bem comum a utilização de varinhas mágicas ou ritualísticas para encontrar Água. Já as varinhas de sorveira brava ou tramazeira eram também utilizadas como é, um tipo de bússola para encontrar certos tipos de metais e minas... É, para mineração. Paul Rhys também um escritor, historiador, ele diz que as varinhas de sorveira brava eram comumente utilizadas pelas bruxas e bruxos celtas para trabalhos ritualísticos porque, segundo a mitologia, elas eram protegidas por dragões ou serpentes poderosas, sendo ótimos instrumentos mágicos de proteção para as bruxas. Varinhas de pioriteiro também eram comumente utilizadas dentro da bruxaria celta por bruxas e druidas é, para trabalhos de vidência e também para alguns tipos de poções e segundo a mitologia essa árvore em específico você não podia retirar nenhum galho dela porque elas eram protegidas pelas fadas e você só podia é, receber aquela madeira para fazer a sua varinha então você teria que encontrar essa madeira em específico e receber a autorização das fadas para poder trabalhar com elas a gente não pode esquecer que a magia tradicional celta tem muita mitologia por detrás de tudo o que eles fazem. Então é muito bonito buscar também por referências célticas na hora de, de se pesquisar com as relações né, de varinhas mágicas, cajados, entre outros instrumentos, à base de madeira. O autor Plínio também diz que era muito comum entre os bruxos e druidas retirar das árvores a madeira que era necessário para a confecção das suas varinhas e instrumentos mágicos. E era muito comum eles utilizarem da aveleira para tal feito. E ele também conta que existia um ritual específico, onde essa madeira de aveleira ela tinha que ser colhida num momento do dia, numa lua, e o ritual demorava nove dias para ser concretizado, e então o instrumento passar a ter poder e utilidade mágica dentro dos rituais. Dizem também que em algumas comemorações, como por exemplo o Soen, as bruxas celtas devem carregar suas varinhas em sua cintura como forma de proteção contra espíritos e criaturas que possam tentar atravessar o véu. Porque nesse momento tão delicado do calendário ritualístico, que é o Soen, é, os véus eles estão muito finos então criaturas tanto boas quanto más podem passar por entre eles e dentro das ritualísticas para que as bruxas se mantenham protegidas elas carregam suas varinhas em empunhaduras laterais eu sei que o conteúdo está muito bom mas antes da gente continuar eu quero te chamar para me seguir lá no instagram Nightingale. lá no instagram eu tenho diversos outros conteúdos que complementam o que você aprende aqui no canal sem contar que você pode conversar comigo via direct, então me segue no instagram Nightingale. vai curtir minhas publicações, ver os meus stories e conversar comigo por Direct. Considerando, né, visões mais tradicionais com relação às varinhas mágicas ou os bastões de poder, normalmente eles eram feitos de madeira e a sua confecção demorava um certo tempo porque eles tinham que ser produzidos em momentos específicos, horários específicos, luas específicas, para que ele pudesse se concretizar e efetivamente ganhar poder. Na verdade ainda existe muitas dúvidas com relação aos praticantes quanto à que podem ser utilizados para fazer as varinhas ou os bastões de poder. Mas não necessariamente esses bastões precisam ser feitos de madeira. Existem outros instrumentos, como cristal, vidro, metal, que também podem ser utilizados para desenvolver ótimos bastões de poder para trabalhos ritualísticos. A intenção principal com relação do trabalho com esses instrumentos é que ela tenha é, menos é, contato com coisas industriais possíveis, que elas possam ser feitas por você ou por mãos de artesãos que são é, competentes e que não vão ter um trabalho tão industrial ou em larga escala tornando o objeto mais próximo de você, mais personalizado e que tem uma relação mais íntima com quem você é. Alguns bastões são feitos de marfim, cedro, ébano dentre outras muitas madeiras e nos grimórios mais antigos diz que a gente tem que fazer em horários específicos e algumas tradições também é, trabalham dessa maneira né? para você realizar né, o feitio do seu instrumento mágico, existem senhoras de poder, símbolos mágicos e coisas que devem ser feitas e é, imantadas dentro daquele instrumento. Isso ainda existe, vai depender de grupo para grupo e tradição para tradição, mas o grande segredo com relação ao instrumento mágico é que ele seja único, que ele seja seu. Você vai ver em alguns lugares na internet, ou em livros, ou até mesmo em vídeos de outras pessoas, que a varinha mágica ela tem que ser feita numa lua crescente, é, numa quarta-feira ou quinta-feira, por conta dos astros que regem. Pode ser que você tenha uma hora específica do dia ou da noite para fabricar, que tem que ter uma madeira específica, que essa varinha ela tem que ter mais ou menos o comprimento do seu cotovelo até o seu dedo do meio, no máximo até aqui, o seu pulso não pode ser menor ou maior que isso. Então, existem sim algumas literaturas ou grupos que trabalham dessa maneira. Mas, como eu disse, o segredo por detrás disso tudo é que esse instrumento ele seja seu. Existem sim muitas coisas com relação a horários, dias e luas que podem agregar é, na feitura deste instrumento mágico quando a gente acredita nessa relação mágica entre outras coisas e outros materiais. É... No final das contas, todas essas pequenas especificações, elas dizem respeito ao material ser seu, ser exclusivamente seu, ser único, não tem, não tem uma cópia igual. Então, por mais que você realize o mesmo ritual como manda o Grimório que você pegar na data, no dia, na lua, no horário, com a madeira, a madeira sua nunca vai ser igual à madeira de quem pegou da primeira vez. Ela pode ser mais reta, mais torta, ela pode ter uma grossura diferente... Então, tudo isso, na verdade, está falando indiretamente para que o instrumento ele seja único e ele possa ter uma ligação com você, sendo confortável para você a utilização deste instrumento de poder. Afinal de contas, o poder da varinha não está necessariamente na madeira, na lua, nas pedras ou símbolos que você vai cravar, mas sim na relação que você vai criar com aquele instrumento enquanto você pratica, transforma e cria o instrumento de poder. A magia acontece na nossa cabeça, nos laços psíquicos que a gente faz com aquele objeto, que se torna um portal, um gatilho, uma muleta para a realização das nossas vontades futuras. Eu gosto muito de tutoriais é, e eu queria trazer para vocês aqui, ensinando a fazer varinha passo a passo. Mas, definitivamente, esse tipo de conteúdo é um conteúdo muito comum, que você vai encontrar em diferentes vídeos de diferentes criadores, você vai encontrar em diferentes livros e diferentes sites, maneiras... É, de fazer, de realizar aí a construção da sua varinha mágica. E hoje em dia a gente tem artesãos que são bruxos, bruxas e pagãos que fazem varinhas exclusivas ao gosto que você tem. Então, deixa esse assunto para você pesquisar sozinho, ir atrás e construir uma varinha mágica que seja do seu agrado, que seja confortável para você e que traga as características que você acha importante. Então, nesse vídeo eu vou ensinar uma consagração que eu gosto muito e eu usei ela por muitos anos da minha vida solitária, então eu estou compartilhando com você aí uma das coisinhas mais é, antigas do meu Grimorium pessoal. Agora eu quero te fazer um convite, você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis como por exemplo o selo de verificação de membro que separa você dos demais e faz com que eu possa te enxergar principalmente nas lives de tarô que acontecem aqui no canal e te responder na frente de todo mundo, sem contar que você pode fazer parte do nosso grupo secreto lá no Telegram, Revoada Roshinol onde a gente fala de magia e espírito e a gente realiza juntos todo mês um ritual incrível e também, se você está gostando desta série aqui sobre instrumentos mágicos você pode fazer parte do Círculo Roshinol que é um grupo exclusivo de treinamento mágico para você que quer se desenvolver espiritualmente, certo? então é muito simples, é muito fácil participar aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se tem um botãozinho escrito seja membro é só clicar, selecionar a categoria que melhor aí te adequa, certo? E vim fazer parte da nossa revoada. Agora a gente vai dar início à nossa consagração e para isso você vai precisar de alguns materiais. Você vai precisar de uma vela preta e uma branca, uma para deusa e uma para o deus, que é comumente utilizado dentro da bruxaria. Caso você não trabalhe com divindades, não tem problema, não precisa utilizar as velas você vai precisar também de uma representação para cada um dos elementos ar, terra, fogo e água você vai precisar de nove cristais e da sua varinha, então se você ainda não fez a sua varinha, corre atrás faz a varinha aí do seu agrado que faça assim, ó, seu coração pulsar de felicidade e vem fazer a consagração comigo. Antes de começar o seu ritual é muito, muito recomendado que você esteja purificado, tenha tomado um bom banho de ervas e purificado também todo o ambiente, feito um bom banimento. Se você não sabe o que é um banimento, uma purificação, eu vou colocar aqui em cima nos cards para você um vídeo que está falando tudo sobre. Outra coisa muito comum dentro da bruxaria é trabalhar com um círculo mágico. O círculo mágico ele não é só um espaço de proteção, como também ele é um amplificador do seu desejo, da sua vontade, do seu feitiço e do seu ritual. Sendo assim, é muito, muito recomendado que para você realizar essa consagração, você faça um círculo mágico. Caso você não saiba o que é e como funciona um círculo mágico, eu também vou deixar aqui em cima nos cards para você tudo o que você precisa saber a respeito do círculo mágico. Agora... No espaço onde você vai realizar a consagração, monta o altar bonitinho, coloca a vela da deusa na esquerda, do deus na direita, cada uma das representações dos elementos nos seus devidos lugares. Se você não sabe como montar e como funciona um altar, eu também vou deixar aqui em cima nos cards para você um vídeo que fala tudo sobre o que você precisa saber a respeito de altares e como montá-los. Em seguida, você vai colocar a sua varinha no centro e fazer um círculo com os nove cristais em volta. Esse círculo, ele representa a vida, ele representa a energia criadora espiritual e física. Ele representa o contato entre aqui e o lá, a ordem e o caos, a vida e a morte, e todas as forças criadoras e destruidoras. O círculo é o princípio da criação, e a gente vai ver isso em diferentes é, maneiras ao longo de tudo. Que existe né se você analisar os óvulos são redondos se você analisar a barriga das mamães são redondas os ovos dos peixes os ovos das galinhas e até mesmo o nosso planeta é esférico então o círculo ele é a representação do infinito e ao mesmo tempo a representação da vida e da criação então colocar sua varinha dentro de um círculo de pedras é praticamente criar ali um ovo de vida dentro da sua varinha dizendo para ela que ela tem que nascer e nascendo ela está em contato com o mundo físico e o espiritual Acenda as velas dos deuses, dos elementos, faça a invocação das forças que você trabalha, as criaturas, seres que você costuma normalmente é, usar em seus rituais. E em seguida, coloque as suas mãos em cima do círculo de pedras. E nesse momento, eu quero que você sinta a energia em volta de você, a energia da vida, da construção, de todas as forças que foram invocadas. E eu quero que você transmita toda essa força criadora, para a varinha e em seguida você vai recitar a seguinte consagração junto comigo você é a representação da extensão de todas as forças a ponte entre o mundo material e o espiritual o caminho do meu desejo rumo à realização você é a representação do controle das energias criadoras e destruidoras você é a representação da comunhão com os elementos e com os deuses. Você é símbolo de pastoreio, de realeza e até mesmo da salvação nos dias de sede. Eu a forjo neste momento através das energias criadoras e destruidoras que permeiam tudo para ser então o meu bastão de poder. Que com seu auxílio eu direcione os meus desejos em expansão e segurança. Que com seu auxílio eu desenhe símbolos poderosos no visível e no invisível. Que com seu auxílio eu toque o outro plano. Que com seu auxílio eu torne todos os meus desejos realidade. Eu trago você a vida, bastão de poder, para que seja o meu instrumento mágico. Responda e obedeça apenas a mim, seguindo as minhas vontades. Assim seja, assim se faça, pois assim já é a partir de agora. Agora a sua varinha está consagrada. É muito recomendado que a partir de agora você realize os seus rituais, utilizando esse instrumento mágico, para que ele você crie muito mais afinidade, certo? Não se esquece, nesse momento, de agradecer as energias que você invocou e se despedir delas, de estraçar o círculo mágico e retornar para o aqui e o agora. Bom, qualquer dúvida que tenha ficado aí com relação a esse tipo de consagração, com relação à varinha, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com todo o carinho do mundo, certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.